Oi gente, eu sou a nossa vó e eu vim aqui falar um pouquinho para vocês das vantagens do pigmento orgânico do nariz para baixo e das vantagens do pigmento inorgânico do nariz para cima. Vamos começar então pelas vantagens do inorgânico. A vantagem que eu vejo de usar o inorgânico em olho, sobrancelha e capilar Principalmente a vantagem do desbotamento gradativo até o seu completo desaparecimento. Isso é a melhor de todas para mim. A segunda é a não degradação, então se eu trabalhar da forma correta, adequar os pigmentos, as bases, aos fototipos e melanina eu vou ter a cor fiel até o seu completo desaparecimento então a minha opção por trabalhar com o pigmento inorgânico do nariz para cima é essa porque eu quero que desbote por completo para que eu possa fazer de novo Agora, do nariz para baixo, a vantagem quem leva é o orgânico, porque o orgânico tem a sua cor fiel, não tem a degradação nesses pontos de trabalho. Então vejam só o meu braço, tá? eu tenho essas tatuagens todas há dois anos. E as cores continuam fiel, e eu, graças a Deus, cuidando muito bem com o protetor solar, elas vão permanecer assim por longos e longos anos. Então, esse preto, por exemplo, aqui, é um preto fantástico, e ele vai permanecer nesse tom, enquanto ele existir aqui na minha pele. E eu tenho uma outra tatuagem na batata da minha perna, e essa tatuagem tem mais de 10 anos, e como vocês podem ver, as cores continuam azul, rosa e preto, íntegros. Não mudaram de cor, porque do nariz para baixo, eu poderia até se eu quisesse pegar os frascos de tinta orgânico e trabalhar com sobrancelhas no meu corpo todo, as cores permaneciam marrom. Já se eu pegar o pigmento inorgânico e colocar... Do nariz para baixo Como eu sei que ele vai desbotar Com certeza o meu trabalho é, Se eu usasse um preto inorgânico Para fazer essa escrita Ela desapareceria com o tempo Vejam só o estudo Que eu estou fazendo Nas nádegas do Rafael Ele tem hoje cinco areolas E dessas areolas Nós temos aqui As com cores orgânicas E com cor inorgânica eu sei que eu faço qualquer coisa com qualquer tinta, mas eu tenho que entender a resposta de cada uma delas. Então, eu sei que essas daqui vão permanecer para sempre. E esta aqui, com o tempo, mesmo que demore muito, ela vai desbotar gradativamente. Então, antes de escolher a sua tinta, escolha o que você quer para o futuro da sobrancelha, olho, lábio e capilar do seu cliente. Simples assim. Um beijo, gente. Até a próxima. Olha, gente. Então, esse aqui é o meu estudo, tá? É, essas três areolas são com tintas orgânicas. Essas duas inorgânicas. Então, percebam que aqui, ó, tem uma assinatura feita do meu nome. Quando eu fiz essa areola aqui, eu assinei a Ana Savoy. E aí, de propósito, eu fiz uma areola com tinta inorgânica sobre assinatura com orgânico então um dia esse pigmento vai desaparecer pode levar três quatro cinco seis anos e nós vamos começar a ver de novo o Ana savoy que eu escrevi com orgânico aqui já essa mais clarinha aqui eu fiz de propósito mais rosadinha para que ela sumisse mais rápido para que eu pudesse concluir os meus estudos e mostrar para vocês também que é, a gente sabe que os óxidos de ferro, né, os minerais, eles são expulsos pelo organismo. Mas o dióxido de titânio, que também é um mineral, ele se comporta como se ele fosse da família dos orgânicos. Eles não saem nunca mais da pele. Então, quando esse tom da areola desaparecer, os brancos vão permanecer aqui. E aí, um dia eu volto e mostro isso pra vocês, tá bom? Um beijo!